Olá, você já escutou falar sobre a Sociedade Anônima dos 36 Sadiq Justos Ocultos? Pois bem, realmente existe em cada geração 36 homens espirituais sagrados, justos, Sadiq, que Deus enviou para o mundo para certas missões. Esses 36, eles compõem uma Sociedade Anônima secreta. E eles se encontram por aí. E eles fazem coisas boas, missões divinas. Pois bem, o Balshantov você já deve ter, ter ouvido falar sobre ele. Era um desses 36, antes da sua revelação. Eu vou contar uma história para você, meu amigo, onde você vai perceber e ver quanto que é precioso a gente fazer o bem. Você não precisa ser um dos 36 Jus, mas você pode fazer o bem e ser uma pessoa igual a eles. Essa história aconteceu na cidade de Brod, quando Baal tinha cerca de 20 anos de idade. O viajou até lá, junto com dois de seus amigos dessa sociedade. E era o costume dele ficar na feira, onde tem muitas pessoas, tinha muitos judeus naquela cidade, passando por ali. E Ele ficava na feira como se fosse pregando. Ele contava histórias racídicas para aproximar o coração dessas pessoas simples a Torá, ao judaísmo, à religião, a Hashem, a Deus. Ele estava na feira e, de repente, ele avista um homem Carregando um saco de batatas, um homem de meia idade. Ele estava com a postura curvada, carregando o saco, olhos abugalhados, as suas bochechas caídas. Vestia um sapato, um chinelo, aliás, de palha. Ele tinha suas roupas literalmente um trapo. E as pessoas brincavam com ele e falavam: Herschel Body, carrega com saúde. Herschel é o nome dele. E Herschel Body, carrega bem. Ele respondia a todos, com a face sorridente, saúde, saúde para você. E o Bauchanto viu alguma coisa sobre a cabeça daquele homem que ninguém mais viu. Ele viu uma luz, uma luz que brilhava muito forte. Era uma luz que resplandecia, como ah, o brilho do sol no firmamento. Algo tão forte, uma luz que só existia antes no Beit HaMikdash. Ele ficou impressionado. Ele perguntou para as pessoas da feira, quem é esse homem? E as pessoas responderam, é o Herschel. Herschel ele ficou viúvo, há uns 10 anos atrás. Ele tem dois filhos que estudam na Shivah da cidade, às custas da cidade. Ele trabalha, e todo o dinheiro que ele tem, ele gasta comprando comida, ração para as cabras dele, porque ele gosta de beber leite de cabra. E as pessoas então chamam ele de Herschel, o bode, porque ele gosta de leite de cabra. Mas o Baal sentiu que tinha algum segredo ali. Ele perguntou para os seus amigos, os seus dois amigos também eram justos ocultos, quem é esse homem? Ele também pertence à nossa à sociedade? E os dois responderam que não conhecem esse homem. E o Bauschenthal, então, era um justo, era um homem que tinha um contato direto lá em cima. E ele perguntou perguntou lá em cima quem é esse homem, pediu e rezou para que abrissem os olhos dele, para ele reconhecer quem é esse homem, esse grande homem, Herzlubod. Bom, lá em cima não revelaram para ele de lá de cima quem é. E ele então, sábado à noite, ele recebeu sobre si uma prática que eu não recomendo para nenhum de vocês, nem pra, não é, é para nós essa prática. Ele recebeu sobre si 72 horas de jejum completo, bebida e comida. E ele então, depois de quase 72 horas, ele fez a reza da tarde, já era terça-feira, à tarde. Ele sai para a rua e ele vê quem passando na frente dele. Herschel, o com aquela luz maravilhosa, aquela luz que resplandecia, muito, muito, muito, muito forte. Ele vai até o rei Shalubod e fala, por favor, eu estou com muita fome. Faz três dias que eu não como. O senhor não poderia me vender um leite de cabra? Eu gostaria de beber leite de cabra. Me disseram que o senhor tem leite de cabra para vender. Ele disse, eu tenho leite de cabra, mas eu não vou vender para o senhor. Eu vou dar, porque eu sou um judeu. Eu tenho a mitzvah de também ajudar o próximo. Então, venha comigo, eu vou lhe dar um leite de cabra. E eles andaram por mais de uma hora, até que saíram já na cidade Entravam, entraram já na zona rural. Andaram mais um pouco e chegaram numa viela cheia de barro, cheia de lama. As casas naquela vila, aquela viela, estavam algumas sem telhado, algumas sem, sem janela, algumas afundando já na terra. E uma dessas casas era a casa do Herr Shalobod. Eles entram na casa. Quatro cabras pulam em cima do Herschel, o bode, começam a lamber o Herschel. O Herschel ele tira leite, ordenha uma delas, enche um copo de leite fresco e dá para o Balshantov beber. Balcento faz a braha, shakol niab Duvaro, bebe o leite de cabra, faz a reza da noite e senta para conversar com o Herschel, o bode. Os dois conversam e a noite inteira ficaram conversando. Herschel abriu o jogo com o Herschel. ele contou. Faz 10 anos que ele ficou viúvo da esposa dele, Arachel Leia. Arachel Leia era uma mulher muito bondosa. Ela gostava de ajudar as pessoas. Ela tinha o costume de toda parturiente pobre que dava luz naquela cidade. Ela cozinhava e trazia comida não só para a parturiente, mas também para os demais familiares que dependiam dela cozinhar. Quando tinha algum doente na cidade, ela fazia a mesma coisa, ela levava comida para os doentes. E depois que ela faleceu, quanto o Herrschelbod, ela veio para mim logo em seguida, alguns dias depois do meu sonho. Ela falou, Heroson, você é uma pessoa simples, você não sabe estudar a Torá, mas saiba que aqui em cima, esses atos que eu fiz têm um valor muito grande, porque depois que fecharam o túmulo, eu esperava que viessem anjos terroristas e me pegassem para falar com um anjo chamado Duma, e depois disso me levassem para o Purgatório Tumular, e depois para o Vão da Funda, e finalmente, Ia para o tribunal que me mandaria para o inferno, mas depois que fecharam a copa, uns anjinhos vieram me levar até o Tribunal Celestial. E lá eu percebi que tinha muitas, milhares, milhares de almas e anjos. E quando eu olhei, eu percebi que eu conhecia aquelas almas. Eram todas aquelas mulheres e doentes que eu ajudei durante toda a minha vida. Foram os anjos também que foram criados pelas boas ações que eu fiz ajudando e alimentando essas pessoas. Logo no tribunal eles intercederam por mim. Os anjos se apresentaram sendo criados pelos meus bons feitos. E me deram aqui um local de descanso muito bom. Então você, Hersh, faça o mesmo também. Ajude as pessoas. E desde então eu peguei meu dinheiro e comprei essas quatro cabras. E todo o dinheiro que eu tenho, eu compro a melhor comida para as cabras. Eu tiro o leite delas e vou visitar os doentes, as parturientes e, do... e pessoas necessitadas. Eu distribuo para eles, eu rezo por eles. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele e as pessoas se curam. Ontem à noite, Ara a minha esposa, veio para mim no sonho. e Ela me disse que se amanhã de tarde alguma pessoa desconhecida me procurar, para eu contar tudo para ele, porque através dele eu terei uma grande salvação. Bom, Chanto ficou muito impressionado com aquela história. Ele entendeu agora o porquê daquela coluna de luz em cima dele. Ele se aconselhou com seus amigos da sociedade secreta, Resolveram então disponibilizar um desses justos para ensinar o Heir Shulubod um pouquinho de Torá. Por três anos ele ficou estudando com o Rebbe Binyamin, estudando o Torá e as Escrituras. Por mais dois anos ele ficou estudando com o Rebbe Bainish, Mishnah, Talmud e Deus abriu a mente dele e depois de cinco anos ele se tornou um erudito da Torá. Ele foi para uma outra cidade e ficou, durante 33 anos, estudando Torá a Finco e fazendo suas sigulotes, rezando pelas pessoas, e as pessoas se curavam ficou curando as pessoas. Depois de 33 anos ele foi para uma cidade chamada Nostopil. Ele ficou na sinagoga dormindo lá, num quartinho que tinha para hóspedes desconhecidos. Ficava estudando Torá lá, ninguém conhecia ele lá, No um determinado dia ele veio a falecer. Nesse dia era um dia chuvoso, a sociedade do cemitério israelita daquele local, que era composta por pessoas muito ricas, abastadas e sábios, pegaram a pessoa, o cadáver dele, mandaram enterrar, fizeram a reza direitinho, enterraram ele, mandaram 10 pessoas para enterrar, e logo depois de enterrar as pessoas fugiram, foram para suas casas, era um dia de chuva. Logo, Herxelubod foi levado até o Tribunal Celestial, e lá ele foi recebido por milhares, milhares e milhares de almas e anjos, de pessoas que ele ajudou durante a vida inteira, oh, anjos que foram criados pelas suas boas ações. Ele foi julgado positivamente, é claro, mas naquele momento se despertou nos céus uma grande acusação contra a cidade de Ornóstopil. Os promotores celestiais acusaram a sociedade do cemitério israelita de não ter dado a honra devido a esse grande homem justo, a esse grande tzadik, chamado Heru Sholobodi, enterraram ele com pouco caso. Estavam para decretar um decreto muito forte contra a cidade de Ornastupil, e principalmente contra os integrantes da sociedade do cemitério e principalmente contra o presidente. Naquele momento, Baal conta, eu, Erebi Hanina Bendosa. Nós intercedemos lá em cima, rezamos, pedimos a favor daquela cidade, das pessoas da cidade, mas nossas rezas não fizeram frutos. E o tribunal estava prestes a decretar um grande decreto forte contra aquela cidade, contra os judeus da cidade. E de repente se, se escuta um aviso no céu: abram alas, abram alas! Se escuta um som de trombetas e vêm muitas almas, muitos anjos, milhares e milhares. E quem cabeçava toda essa legião era a Helene, esposa do Herr Shlubot. A A ela foi até o tribunal e falou, eu quero fazer uma defesa. A cidade de Ornóstopil não sabia que meu marido era um grande justo, um grande tzaddik. Enterraram ele, fizeram uma mitzvah. Eles não tinham como saber que ele era uma pessoa muito justa assim, um grande tzaddik. Eles fizeram a mitzvah de ajudar, de enterrar uma pessoa sem interesse nenhum. Muito pelo contrário, eles têm um mérito. E se a cidade for condenada, significa que pelo, por causa do meu marido eles serão condenados. Um então, tribunal escutou a defesa dela, bateu o martelo e revogou o decreto, absolveu a cidade de Ornestopio. Então, gente, aproveitem o tempo. Lá em cima não dá para fazer essas mitzvot, ajudar as outras pessoas. Só aqui embaixo. Então aproveitem o tempo, ajudem, Quanto mais pessoas a gente conseguir, melhor. Até a próxima.